O senhor José Francisco Lemos, é, vice, primeiro vice-presidente do clube, ligou para o senhor Itaí Machado, aonde o mesmo proferiu tais, tais, essas palavras com ele ao telefone. É, Doutor Lemos, eu odeio o Bruno Vicentim e eu queria que o senhor desse um recado ao mesmo. Que caso ele não pare de falar de mim na internet, eu vou matar ele. O Lemos repetiu o que ele tinha falado Eu virei para o doutor Lemos e falei assim Eu estou entendendo bem, eu estou sendo ameaçado de morte O Lemos falou assim, olha, eu só estou repetindo o que ele falou Estavam na mesa e podem confirmar isso O doutor Gilvan de Pinho Tavares, presidente do clube O Antônio Assunção, superintendente da base Gustavo Gatti, secretário do conselho Dalai, segundo vice do conselho, e Ronaldo Granata, segundo vice eleito da próxima chapa. Eu fiquei muito chateado na hora, como qualquer pessoa que é ameaçada deve ser. É, meu, minha primeira reação foi sair da sede e ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Eu fui convencido pelas pessoas que estavam presentes que isso seria muito ruim para a imagem do clube que eu esfriasse a cabeça uns dois, três dias e voltasse. A é, pensar no assunto Eu viajei a trabalho Nesses dois dias, pensei muito Dois dias depois eu recebi Dois ou três dias depois, não lembro bem Eu recebi uma ligação do senhor Ronaldo Granata Onde o mesmo afirmava que o senhor Itair Machado Tinha feito ameaças A ele via um primo Falando que o Granata tinha uma bomba Para soltar sobre o senhor Itair que se soltasse essa bomba, ele ia colocar uma torcida organizada na sala da casa dele. Quando o Granata me ligou isso, eu resolvi fazer um boletim de ocorrência, falei para ele que eu ia procurar os meus advogados, e que eu tinha decidido fazer um boletim de ocorrência, que eu sugeria ao Ronaldo fazer o mesmo, que eu entendia que era uma, uma é, questão pessoal, ele falou que ia pensar... É, que ele não queria se expor, mas que ele também estava muito chateado sobre isso.